Olá, meu nome é Matheus, eu sou professor do Instituto Federal de São Paulo, Campos São Carlos. Esse é o meu sinal. Este ao meu lado é o nosso intérprete César, esse é o sinal dele. Hoje, iremos explorar um pouco da construção dos sinais na língua brasileira de sinais, Libras, com o objetivo de compreender melhor alguns conceitos científicos e suas relações com os sinais. Vamos lá? Os sinais em Libras surgem da combinação de formas, movimentos das mãos e locais no corpo ou no espaço onde eles são feitos. A compreensão da construção desses sinais traz muito do seu contexto, processo de significação e nos possibilita compartilhar características do conceito que está em discussão. Por exemplo... O conceito de matéria em ciências é definido como tudo que ocupa espaço, ou seja, possui volume, e que tem massa. Em libras, podemos representar matéria pelos sinais. Esse primeiro sinal é uma associação dos sinais de massa e volume, características que definem o que é matéria. No segundo sinal, o que se destaca é a característica palpável da matéria, bem como sua propriedade de ocupar espaço, volume. Nesse vídeo, então, iremos discutir conceitos científicos a partir de como eles são sinalizados em libras, destacando características dos sinais do conceito e sua origem. Para entendermos essa questão da matéria, ocupar espaço e ter massa, façamos um simples e rápido experimento. Para esse experimento, precisaremos de um palito, duas bexigas, livros e uma lanterna. Com os livros e o palito, estruture uma balança, apoiando o palito sobre o livro. Encha uma das bexigas e prenda numa ponta do palito. Pegue a bexiga vazia e coloque-a na outra ponta. Observe o que acontece. Veja que a balança pende para o lado da bexiga cheia. Isso indica que o ar lá dentro tem massa. E se compararmos com a bexiga vazia, observaremos que o ar ocupa espaço. Diferente, por exemplo, de se iluminar a bexiga. A luz não ocupa espaço. Não tem massa. Mas do que será que é feita a matéria? O que constitui toda a matéria da Terra, do Universo? O que a água, o ar, os seres vivos e os minerais têm em comum? A busca por entender a origem da matéria e do que ela é feita passa por diferentes povos e culturas desde a China Antiga, a Índia e a Grécia. No geral, esses povos buscam selecionar os materiais mais importantes, atribuindo-lhes o papel de origem da matéria. Na China Antiga, por exemplo, os elementos primordiais da matéria seriam a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água, conhecida como Teoria dos Cinco Elementos. Na Grécia Antiga, os filósofos pré-socráticos procuravam compreender a natureza através da razão. A partir da observação da natureza, buscavam uma explicação racional e sistemática do universo. Nesse contexto, investigaram o um Arqué, que seria o elemento essencial de toda a matéria, ou seja, estaria presente em tudo o que é material. Diferentes ideias e propostas de Arqué foram apresentadas na Grécia Antiga. O ar, a água e até mesmo os números. Todos foram considerados Arqués por diferentes filósofos. Contudo, uma ideia que perdurou no pensamento ocidental e também foi identificada na Índia Antiga foi a proposta dos quatro elementos. Empédocles foi um dos primeiros filósofos gregos a propor a concepção de que a matéria era formada por um ou pela junção de dois ou mais elementos, dos quatro conhecidos, terra, água, fogo e ar. Aristóteles, embasado nas ideias de Empédocles, desenvolve essa teoria, indicando que os elementos poderiam transformar-se uns nos outros. Leucipo e Demócrito foram os filósofos pré-socráticos que desenvolveram a doutrina filosófica do atomismo. Para esses filósofos, toda a matéria seria constituída de átomos. Ou seja, o átomo seria o arqué, a unidade básica da matéria. Assim como os tijolos estão para uma casa, as células para um ser humano, o átomo está para a matéria. A palavra átomo vem do grego e indica o que não é divisível, que não pode ser cortado, indivisível, pois acreditava-se que ele seria a menor partícula que forma a matéria. Demócrito foi discípulo de Leucipo e aperfeiçoou sua doutrina. Segundo esses filósofos, tudo que constitui a realidade é formado de partículas minúsculas, indivisíveis e invisíveis a olho nu, os átomos. O mundo seria constituído de infinitos átomos que se combinariam de diferentes maneiras. Para eles, o universo era constituído de átomos e vazios, sendo que os objetos apresentariam as propriedades dos átomos que os compõem. Por exemplo, um objeto cúbico seria formado por átomos cúbicos. Uma história que contam é de que um dia Leucipo e Demócrito estavam andando na praia e Leucipo então falou para Demócrito. Vê esta praia, ela é como a matéria, vista de longe parece uma coisa só, mas quando vista de perto, observamos que ela é formada de pequenos grãos. Apesar de muitos atribuírem a origem do conceito de átomo a esses filósofos, há evidências do conceito como proposta filosófica na Índia Antiga que datam da época de 600 anos antes de Cristo aproximadamente. O filósofo Kanada, assim como Leucipe Demócrito, acreditava que a matéria seria composta de partículas eternas, chamadas Paramanu. Esse termo é oriundo do sânscrito, uma língua ancestral da Índia. Inclusive o nome Kanada significa comedor de átomos. Ele é conhecido como fundador da atomística, segundo as escrituras hindu. Cânada buscou explicar a criação e existência do universo embasado em uma teoria atomística. As ideias de átomo desse filósofo eram um pouco diferentes das ideias de Leucipe Demócrito. Para Cânada, os átomos seriam esféricos e todas as substâncias seriam constituídas de quatro tipos de átomos. Dois com massa e dois sem massa. De acordo com ele, os átomos seriam eternos e suas combinações constituiriam a matéria. Assim como há a história associada à ideia de Leucipe e Demócrito, tem-se uma história associada ao desenvolvimento da ideia de Cândida. Segundo essa história, Kashyap, nome anterior de Cândida, estava peregrinando para o Prayaka, Antiga Alabá, no norte da Índia quando observou milhares de peregrinos realizando oferendas, cobrindo as estradas de flores e grãos de arroz. Cânada começou a colher os grãos enquanto era observado pela multidão. Segundo ele, os grãos individualmente podem ser inúteis. Mas a união de inúmeros grãos compõe uma refeição, e a coleção de refeições alimentaria uma família e até a humanidade. Cada grão teria sua importância. A partir desse evento, ele ficou conhecido como cânada, pois kan em sânscrito, significa a menor partícula. As concepções e modelos de átomo evoluíram muito desde então. Hoje, diferente do que os filósofos gregos e indianos acreditavam, sabemos que o átomo pode ser dividido em partículas ainda menores. Iremos agora, a partir de diferentes sinais para o conceito de átomo, explorar algumas de suas características, descobertas com o desenvolvimento científico. Quando falamos de átomos, estamos analisando partículas na escala de angstroms, ou seja, uma escala 10 bilhões de vezes menor que o metro. Se pensarmos no núcleo, estaremos trabalhando numa escala 1 trilhão de vezes menor que o metro. Os sinais utilizados para o átomo são No primeiro sinal apresentado, a mão esquerda representa o núcleo, região do átomo que apresenta menos de 1% do seu tamanho e a maior concentração de massa. Enquanto a mão direita, com o sinal da letra E, girando em torno do núcleo, representa o elétron, partícula negativamente carregada que circunda o núcleo, semelhante à figura. Rutherford, a partir da análise da interação da radiação com a matéria, postulou que os átomos não são contínuos, mas apresentam duas regiões, a eletrosfera, e o núcleo, que são separadas por um vazio. Apesar de estranho, as descobertas de Rutherford destacam que mais de 99,99% ,99 do átomo é constituído de espaços vazios. Para se compreender a escala entre núcleo e eletrosfera, imagine que um estádio represente a eletrosfera. O núcleo seria uma bola de tênis no centro do campo. Pensando nisso, podemos dizer que esse sinal não representa a escala real da relação entre o núcleo e a eletrosfera. Neste segundo sinal, a mão esquerda continua a representar o núcleo, enquanto a mão direita, com o sinal do número 7, destaca a eletrosfera, região onde se localizam os elétrons. O uso do número 7 está relacionado ao número de níveis de energia ou camadas que um átomo como conhecemos pode ter. Bohr, estudando o processo de emissão da luz dos elementos, percebeu que, diferente da luz branca, cada elemento emite um espectro de luz específico. Bohr, através de cálculos matemáticos e estudo desses espectros, demonstrou que a luz emitida estava associada ao movimento dos elétrons em diferentes e específicos níveis de energia. No terceiro sinal, a mão esquerda continua a representar o núcleo, enquanto a mão direita, com o sinal de energia, destaca os elétrons em movimento ao redor do núcleo. Os elétrons movem-se por toda a eletrosfera em altas velocidades e para transitar entre as diferentes camadas, libera ou absorve uma quantidade exata de energia. Observe as duas figuras. O que elas apresentam de diferente? Observe que os núcleos são diferentes. Nesta figura, ele parece uma bola ao centro, enquanto nesta figura parece uma mora. Imagine que você esteja vendo uma mora de longe. Ela aparecerá uma esfera. Aproximando-se, é possível visualizar que ela é uma mora, constituída de esferas menores. As representações aqui podem ser pensadas dessa maneira também. Essas esferas representam os prótons e nêutrons de um átomo, partículas ainda menores que o constituem. O neutro tem como sinais O intérprete destaca nesse sinal a letra N. Aqui, o intérprete apresenta o N ao redor do núcleo, destacando a relação nêutron e núcleo. Esta representação pode induzir a concepção errada de que o nêutron encontra-se ao redor do núcleo, assim como o elétron. Nesse sinal, o intérprete adiciona ao final uma indicação de que o nêutron localiza-se no núcleo e que ele apresenta carga zero. Apesar de ainda poder contribuir para uma concepção errônea do movimento do nêutron, esse sinal, em termos conceituais, destaca mais aspectos da partícula, pois além de relacionar o nêutron ao núcleo, destaca que ele compõe o núcleo e tem carga nula. Os prótons são partículas positivas que constituem o núcleo, podem ser apresentados pelos sinais. Nesse sinal, o intérprete destaca a relação do próton com o núcleo, ressaltando que ele está localizado no núcleo e que sua carga é positiva. Nesse sinal, há um destaque para a carga do próton. Contudo, em ambos os sinais, assim como no terceiro sinal do nêutron, a representação da partícula circundando o núcleo pode contribuir para uma concepção distorcida do movimento do próton no núcleo. Os elétrons movimentam-se ao redor do núcleo e podem ser representados pelos sinais. Nesse sinal, destaca-se a letra E. Os elétrons são partículas negativas, muito menores que as demais. Outro sinal para o elétron seria... Nessa representação, o elétron está associado ao sinal de energia. Isso poderia ser relacionado ao fato de que o elétron, ao se movimentar ao redor do núcleo em diferentes camadas, necessita de energia. A região na qual o elétron se movimenta é chamada eletrosfera. A eletrosfera pode ser representada. O sinal destaca parte da região que o elétron pode se movimentar, mas diferente do que os sinais possam demonstrar, o elétron não se movimenta em órbitas circulares ao redor do núcleo. Seu movimento, por não estar associado às leis da física clássica, não pode ser previsto, ou seja, diferente do que visualizamos nas figuras. Não é possível definir sua trajetória, seu comportamento seria mais similar ao que indica a figura. Esperamos que as teorias, histórias e discussão dos conceitos tenham ajudado-os a compreender um pouco mais esses conceitos, além da estruturação dos sinais em Libras. Até mais!